Domingo, em casa, descanso. Não, negativo. Se você é igual eu, mano, que gosta de fazer as coisas em casa, então você tá no vídeo certo. Tá vendo essa pancada de paletes aqui, ó? O doido comprou esses paletes pra fazer projetos em casa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer aprender igual eu, quer ter ideias, então, mano, já deixa o seu like, se inscreve. E não esquece, mano, de se inscrever, porque é muito importante, beleza? E hoje, eu como você viu aí no título, eu vou tentar, né? Na verdade... É uma certeza, eu vou tentar fazer uma casinha pro meu cachorro. Se você não sabe, eu tenho um pitbull, né, já faz quatro anos, a gente tinha comprado uma casinha pra ele, daquelas de madeira mesmo, que a gente compra em qualquer pet, e eu decidi ter uma ideia diferente, mano. Eu procurei algumas coisas na internet e eu vi casinhas de cachorro de palha, e eu vou tentar inventar aqui a minha, em cima das ideias que eu procurei. Então, assim, já tem alguma, já tem, o meu projeto já tá feito, algumas coisas de ontem, mas nada demais, eu vou mostrar pra você mais ou menos. E se você quiser saber as medidas aí, eu vou passar direitinho pra você quando eu estiver te mostrando a casinha. Eu vou, você vai precisar de ajuda de uma pessoa, é óbvio. E se você quer economizar, não tem melhor pessoa pra te ajudar do que... A gente tá falando sobre ajudante. É, mas aí fica difícil, Oi. né? Oi! Pois é, melhor ajudante, pega a sua mulher fala para o que você está fazendo meu amigo. Hoje é dia de construir a casa do cachorro. É, depois você bota ele para ir para casa também. Então é isso, eu vou te mostrar lá. Aí ó, esse daqui é o, o velho projeto que eu estou fazendo, né? Como ele é um cachorro alto, grande, eu coloquei essas alturas aqui da viguinha em 80 centímetros. Agora qual que é a ideia aqui em cima do que você está vendo? Essa seria a frente dela. Aqui, aqui vai ser a entrada dele, tá? Aqui essa parte eu vou tampar ainda, tampar, ainda, tampar. Eu já vou te passar também as alturas, quanto que tem de largura e o corte que eu fiz aqui, beleza? Então vamos lá. E aqui eu vou colocar uma madeira nesse, nessa parte até aqui, mais ou menos até a metade, dividindo, por quê? Se chove ou bate água, né? Alguma coisa, ele vai estar tá escondido no compartimento aqui desse lado, ó. Dentro, e a, essa madeira vai ser justamente para evitar que a água vai para lá, entendeu? Ou até mesmo para evitar o frio. É como se fosse um corte, né? Que a gente faz. Então ele vai entrar aqui, vir para cá e dormir aqui dentro, entendeu? Agora vamos lá. Vou te passar como que eu fiz essa parada aqui. Ó, vamos lá. Ele tem um palete que tem 1,40 por 90, beleza? E eu cortei a metade desse pallet aqui, uma parte desse pallet, dessa parte, né? eu removi é, 20, 30 centímetros aqui, ele, não, 30 não, foi 20, então entre pontas aqui de 90 ele tá com 70, porque eu acho que também não pode ser muito, até porque eu tenho uma garagem não muito grande e o cachorro é, eu vou colocar ela naquela parede e tal E pro meu carro também poder caber aqui dentro Então eu, eu reduzi Essa frente, essa lateral dela aqui né, Que no caso vai ficar de frente 20 centímetros É muito simples cada, cada pallet ele tem essas, essas baratinhas esses negócio aqui, ó, na ponta, tá vendo? Uma, duas, aí vem outra, terceira Eu removi, tá vendo? Pode ver que tá junto aqui, ó Eles têm a mesma distância, ó, quando ele vem Tá vendo essa parte aqui? Ela tem a mesma distância como eu tirei um pedaço, aí eu, eu removi ele e coloquei essa parte para cá. Eu tô fazendo bem explicado para você entender, beleza? Mas na prática é basicamente assim. Casinha de 1,40, no meu ver, pro meu cachorro, por 70 aqui. O legal de ser, você não remover, sei lá, o comprimento, é porque você consegue pegar as madeiras do pallet e fica mais fácil para você prender ela depois. A única dificuldade vai ser para você cortar... É, essa frente, né? Porque até a lateral, como ele tem 1,40 E aqui tem 70 centímetros Você corta uma madeira dessa E faz duas, tá ligado? Então você vai fechar aqui muito rápido Com sete madeiras dos dois, para os dois lados E aí a maiorzinha assim, Dificuldade é aqui, porque aqui vai ter que ser tudo Cortado, então você perde Palette, né? Você perde parte dele Então basicamente é isso, agora a gente vai Continuar aqui finalizando ela Eu e a ajudante, né? E a gente vai... Vai, vai, você vai acompanhando beleza? Aí, ó, seguinte, feito aqui essa parte, tá vendo, ó, a gente teve que cortar ela, Alguns, eu achei meio estranho, porque os dois lados são iguais, e deve ter dado alguma coisa diferente, acho que a madeira abriu devido a essa parte, então o que que eu fiz? Eu tive que adaptar uma outra... Um outro pedacinho de madeira aqui, ó, tá vendo, ó, eu atravessei ele cruzando com esse daqui, né, com essa viguinha que eu fiz da casinha e coloquei outra aqui, aí o que, que acontece, o que a madeira não dava de sobra, ela pregou pela essa viguinha, tá vendo, ó, então se de repente você for fazer aí alguma coisa parecida e ele faltar, essa viguinha aqui, ó, eu peguei numa cama, estrada de cama de criança mesmo, que do Enzo a gente não vai usar mais, e aí eu só corto, aqui já era, e, enfim, ela tá ficando basicamente desse jeito, agora a gente vai precisar fazer a parte da frente, né, que seria fechar esse ponto aqui, entre essa e essa, aqui vai ser a porta, não vai ser fechada, e é isso. Sabe o que facilita muito aqui? É material, é, eu tenho algumas coisas que dá pra fazer isso, esse tipo de trabalho. O meu irmão me emprestou algumas ferramentas também que ele tem, então eu juntei tudo e ficou muito fácil de trabalhar. E agora eu vou partir pro corte das madeiras aqui certinho e ó, já era. Então, o resultado basicamente é esse, beleza? Ela vai ficar assim mais ou menos. A gente já cortou. Né? Depois eu vou deixar aí na descrição tudo como é que foi as medidas, beleza? Da frente e trás, não se preocupa, mas a gente tá mostrando pra você como é que vai ser Minha ideia é o seguinte, mano, eu comprei esse pallet aqui que ele juntos junto com os pequenos Ele tem dois metros e lá vai fumar É muito difícil de soltar, então o que, que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou cortar ele nas, nas riscas ali, ó, tá vendo? Nas divisórias, tá vendo essas divisórias? Vou cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui esses pedaços de tábua, ela vai entrar de frente aqui Beleza? Até porque a Amanda coloca as plantas dela aqui na janela Então a gente vai fazer um esquema pra colocar em cima da casa dele vai ficar top dele Basicamente estrutura montada quase A gente ainda precisa cortar a frente da madeira Porque ó, como ela tá pra fora Precisa colocar divisória ainda, que ainda não fizemos. A bateria da camisa tá carregando, tem que desligar ela. E cortar a parte de trás, porque a parte de trás ainda também tá, tá muito para fora e ela precisa ficar rente. E colocar uma abraçadeira para poder abrir e fechar essa tampa, né? Pra gente poder olhar ele dentro e é isso. Aqui, pra você ter uma ideia, olha só. Minha mão tá toda ferrada. Eu não estou suportando mais! Hum, saiba que dá trabalho de fazer É legal, fica bonito É diferente, é Mas mesmo você tendo material É difícil de fazer, meu amigo Muito difícil Vou finalizar, vou cortar E agora eu só trago ela pronta, beleza? Porque eu também tenho que deixar a câmera carregando E é isso, Beleza?